Qual é o teu nome? Meu nome é Amarildo de Silva. Amarildo, você tem quantos anos? Eu estou com 57 anos. Fiz agora em julho, dia 5 de julho. De 19... Eu sou de 1964, né? 7 de julho. 7 do 5, fiz 57 anos agora. Em julho agora, dia 5. Você é filho de buzianos? Eu nasci de parteira, na Praia dos Ossos. Né? Filho de buziano legítimo. É, filho de pescador e filho de pescadora, né? Meu pai era pescador e minha mãe era pescadora. E o teu pai, cadê ele? Meu pai faleceu já tem uns 10 anos, mais ou menos. Meu pai, infelizmente, teve um câncer na garganta e lutei muito com, com ele, uns dois anos, mas não consegui reverter o quadro dele e aí acabei perdendo meu pai. Essa aí, tua mãe? A minha mãe, ela, é, ela foi mãe. E pai ao mesmo tempo, né? Porque meu pai deixou a gente pequeno, separou da gente pequena E mamãe ficou com sete filhos, era o segundo casamento dela, era o meu pai Porque o primeiro marido da minha mãe morreu também Morreu em Ilha Bela, uma, o barco afundou e só morreu ele Os outros vieram para Búzios, mas ele morreu E aí minha mãe depois de muitos anos casou com meu pai Teve dois filhos, que é eu e meu irmão Jair Mas já tinha cinco filhos do primeiro casamento Então uma mãe sozinha para criar sete filhos quando Búzios não tinha nada era só roça e mar, né? não havia o turismo ainda naquela época. Que entendeu? ano foi isso? Ah, em 70, é, 79, daí pra cá, é, por exemplo, é, mamãe quando morreu tava com 16 anos de idade, entendeu? Então ela criou sete filhos pequenininhos numa época muito difícil de burros, né? É, a gente não tinha assim, muito acesso à carne, era peixe, era produto da roça, né, era farinha, era empinha, era o feijão, né? Era o comprimento daquilo que a gente trazia do mar com o comprimento daquilo que vinha da roça. E mamãe fazia o papel duplo, né? Ela fazia o papel de pai e mãe. Então ela tanto pescava como ela ia pra roça. Então ela fazia essas duas atividades para que os filhos não passassem fome, não passassem dificuldade, né? Porque manter sete bocas comendo não é uma coisa fácil. E uma mãe sozinha, você imagina. E ela né? morava onde? A gente comemorava nos ossos, depois viemos para o centro e estamos com casa no centro até hoje, né? Nossa casa é ali na Turibe de Faria, né? Então dali nós ficamos ali até o dia dela partir, né? Vivemos a vida toda no centro depois, depois da Praia dos Ossos, vivemos no centro, morando no centro. Fizemos uma troca de terreno, né? Como? Na época a gente fazia, fizemos uma troca do terreno dos ossos pelo terreno do centro. Porque a Praia dos Ossos, pra gente, pra gente nossa, só não, para qualquer um da, do pessoal da terra, não era um local bom, não porque não era bonito, mas por que, que não era um local bom pra gente? Na praia não dava para plantar. Você não podia fazer uma horta porque a água salgada do mar, a maresia, não deixava nascer nada. Então pra gente não era louco ficar na praia. Quando o pessoal diz, ah, roubaram tudo que é não, roubaram nada que é nosso. Nós optamos por troca. Trocamos a praia que não dava aquilo que a gente precisava, que era o feijão, o arroz, a empenha, a mandioca, Viemos o centro, que aí as roças já estavam no centro e o nosso terreno já dava para plantar também aquelas hortas que a gente fazia com tudo que precisava, né? Então, houve essa troca porque a praia não dava quase nada que a gente necessitava. Os veranistas queriam a praia, né? Os veranistas queriam a praia. Sabiam o que era uma praia. A gente não sabia o que era uma praia. Pra né? gente era só praia. Era uma coisa comum, né? E nem frequentavam praia, né? A gente, rapaz, a gente quase nem tomava banho de mar. A gente tomava banho de mar puxando a rede. Ou indo pescar, que aí o mar, o mar molhava a gente, né? A gente não ficava pegando praia igual hoje, outros, eu pego praia, boto o sumo e vou pra praia. A gente não, a gente tava na praia pra pescar pra trabalhar só. Mas pra curtir a praia, tirar onda na praia, a gente não fazia muito isso não. E como, é que, como era o nome da tua mãe? O nome da minha mãe é Cesarina, mas todo mundo conhecia ela por zalico. Entendeu? E como que ela morreu? Rapaz, pra você ter uma ideia, mamãe dizia o tempo todo pra mim, eu pesquei com mamãe de 10 anos de idade até meus 16. Eu fui parceiro dela em tudo, né? 24 horas do dia com ela. Você tem uma ideia, a mamãe, ela dormia por dia, duas horas da vida dela até o dia que ela morreu. Por quê? Ela pescava de tarde, pescava de madrugada, né? Ela pescava de tarde até 11 horas da noite, à meia-noite, né? Se encontrasse peixe, eu junto com ela, eu garotinho junto com ela. Aí a gente descansava um pouco, o corpo, né? Quando dava três e meia, quatro horas, a gente saía de novo, aí voltava às oito. Então ela tinha duas horas de tempo para dormir. E depois ela fazia rede para os pescadores, lavava roupa para os turistas, tudo para a gente não ter que pedir nada para ninguém, né? E nem passar fome, entendeu? Então foi uma mãe assim, uma guerreira, um, uma soldada, viu? Homem e mulher ao mesmo tempo, valente. E como é que ela morreu? Rapaz, no dia que ela morreu, eu ia sempre pescar com ela Nesse dia, eu não fui porque era torneio da festa de Santana E a gente sempre gostou de jogar o torneio da festa de Santana Era uma coisa sagrada pra gente, né? Acompanhar as coisas de Santana E aí nesse dia do domingo eu não pude ir com ela né? Mas Deus é danado, talvez se eu fosse eu poderia ter morrido junto Porque se eu visse minha mãe ir embora pro mar eu, Automaticamente eu acho que eu cairia junto atrás dela pra tentar atrás. E nesse dia ela não teve sorte E o mar não tava tão bravo só que o criminoso, o nome já diz, pesquisa do criminoso, já morreu muita gente ali, tá? E ali tem um grande problema, a gente sabia disso A onda não sobe no lugar que é baixo Ela só sobe no alto, aonde você menos espera Só que depois ela vem por trás e desce no baixo Então, quando ela sobe lá, que você vai correr Se você não for experiente naquela área ali Você vai dar de cara com o mar vindo para você como a gente já entendia aquilo ali, que pescamos ali a vida toda, foi o peixeiro que mais deu lucro pra gente, foi o peixeiro que mais nós, matamos. praticamente nós criamos, a mamãe criou a família dali do criminoso, com aquele peixe tinha muito peixe ali, e nesse dia, mesmo ela sabendo que a onda só subia no alto, nesse dia, mar não está violento, a única onda que subiu, foi a única onda que matou ela, a onda subiu, estava ela, Lelede, Jaia, pescadores nossos, Zinha, que ela, Zinha tinha ela é inseparável, né? Zinha era é a segunda mãe minha, praticamente. Ah, me viu crescer, foi pescar com a gente a vida toda. E nesse dia que a onda subiu, ela não esperava porque o mar estava calmo, não se preparou. E quando ela correu, o mar já veio de encontro a ela. Os homens, como tinha pernas melhores para correr, o lelê de já, eles conseguiram correr e conseguiram sair. Mas elas duas, por ser mulher, o mar pegou as duas, mamãe, o mar jogou dentro do mar, logo de cara. E Donazinha, o mar impressou numa toca que nós chamamos toca de pedra. Né? Ela ficou presa lá dentro. E o mar não conseguiu levar Acabou quebrando bacia, cavícula, braço Se quebrou toda, a graças a Deus se salvou Mamãe já não conseguiu salvar mais Mamãe, o mar levou é, Você tem uma ideia, nós procuramos mamãe Durante 10 dias para achar o corpo dela foi achar o corpo dela com 15 dias Lá perto do Rio Una Eu achei o corpo dela 10 horas da noite né, Eu com meu padrasto na época E já estava em, em estado de decomposição né, Já tinha perdido algumas partes do corpo mas levamos 10 dias sem saber aonde ela estava, foi a parte mais difícil, porque a gente nunca acreditava que estava morta, porque a gente não achava o corpo. Né? Mas vou te falar, é, eu posso dizer o seguinte, é, morrer é triste, dói, fez uma falta para a gente enorme até hoje, mas ela dizia o tempo todo que ela queria morrer no mar. Ela não aceitava, sei lá, eu também hoje gostaria muito de morrer no mar, eu adoro mar, sou apaixonado pelo mar, eu fico emocionado de falar de manhã, entendeu? Fico emocionado. Então ela conseguiu, acabou morrendo no mar, aonde deu a vida pra gente, porque quem deu a vida pra gente foi o mar, né, quem nos alimentou, quem não deu a roupa pra vestir, não deu riqueza, mas também não deixou a gente passar fome, não deixou roubar ninguém, que é muito importante, porque o lema dela, o pessoal pergunta, pô, você fala que é honesto, você fala de palavra, de caráter?" eu falei, gente, é, eu passei, uma, eu levei uma lavagem cerebral da minha mãe, porque uma mãe saia de casa todos os dias, tá, ela saía de casa todos os dias comigo pegando esse mato. Búzios era tudo mato e caça, né? Então a gente ia no mato com a tocha de, de bambu acesa com querosene, que era a lanterna da gente, né? Sujava a cara toda. E ela saía dizendo, é, confia em Deus, acredite em Deus. Nunca roube ninguém, tá? Nunca mexe, na... tem fome e peça. Nunca roube ninguém. E peça de a Deus. E ela falava aquilo todo dia seja honesto. Aquilo entrou na minha cabeça de uma forma que até hoje eu não perdi isso comigo. É, eu acho que se eu fosse um mau caráter em Búzios, Um desonesto eu tava rico Porque tudo que passou pela mão de muita gente em Búzio Passou pela minha e eu não quis Passou tudo pela minha mão Ainda mais com o mandato de colônia